Fala, companheiros e companheiras da Avibraz. Terminou agora há pouco a Assembleia da Recuperação Judicial da Avibraz, onde foi aprovado o seguinte. A Assembleia foi suspensa por 90 dias. Está marcada uma nova Assembleia para o dia 28 de fevereiro de 2023. A situação de vocês, trabalhadores da Avibraz, é muito complicada. A empresa fez hoje o pagamento de um salário, que diante do total que deve é muito pouco. Também fez ontem o pagamento do 13o para quem tinha até mil reais para receber. E também aquela pequena diferença de salário dos trabalhadores que entraram em layoff, que é o crédito do mês de março. Também tivemos a triste notícia que a empresa informou na data de ontem que, a partir de hoje, há mudança no plano de saúde. E muitos trabalhadores estavam com cirurgias agendadas não só para si, mas também para seus familiares. Se por acaso a empresa não resolver essa situação, a orientação é que vocês passem pelo jurídico do sindicato. O nosso sindicato tem uma grande responsabilidade sobre vocês, trabalhadores. Por isso que a gente sempre coloca que a nossa posição estratégica é que a gente tem que lutar para que a Avibraz seja uma empresa estatal que tem que ter investimento do governo. Vocês viram que o governo federal comprou 98 carros blindados de uma empresa italiana e poderia ter passado para a Vibrais desenvolver esse carro e com isso gerar emprego, gerar tecnologia e para o desenvolvimento da indústria nacional. Por isso que a gente fala, a discussão da Avibrais não é apenas um debate localizado na porta da fábrica, é um debate político no qual nós temos que fazer. O nosso sindicato estará enviando amanhã pela manhã uma carta direcionada para o João Brasil, que é o presidente da companhia. O sindicato quer uma reunião direto com ele para a gente estar tá discutindo essa situação do atraso de salário e para discutir também essa mudança no plano de saúde. O nosso piquete, ele segue na porta da fábrica. A Ave Braz hoje, ela está de greve por tempo indeterminado. Nós sabemos que uma parte de vocês, trabalhadores, estão fazendo bicos para sobreviver, mas é importante ter um revezamento e a gente manter a nossa luta até o final. A gente vai seguir cobrando também do governo do Estado para que libere os créditos do ICMS. Isso é uma pauta patronal. Porém, se a empresa está dizendo que se esse dinheiro entrar, ela vai estar tá pagando o salário, e a gente sabe que o salário é para pagar a conta e para a sobrevivência de vocês, a gente vai estar tá cobrando também do governo do Estado para que libere esse crédito do ICMS. Em relação à recuperação judicial, uma importante vitória que o sindicato teve de conseguir a representação de todos vocês, trabalhadores, na Assembleia. Hoje o sindicato participou com direito a voto de quase mil trabalhadores, ou seja, o sindicato que é o representante de vocês. O dinheiro que vocês têm para receber da recuperação judicial é aquele atraso do adiantamento do mês de março e também alguns débitos em relação à ao fundo de garantia. E a gente vai estar na batalha na recuperação judicial com muita firmeza defendendo vocês, trabalhadores. Este atraso nos salários que existe hoje, isso não está na recuperação judicial. Por isso que é importante a gente manter a nossa luta e a gente manter a nossa mobilização. A empresa pediu esse prazo de 90 dias com o argumento de que a direção da companhia está no exterior procurando novos contratos e que talvez consiga alguns pedidos e com isso consiga sanar as dívidas. Nós nós não temos nenhuma confiança na Avibraz, até por causa de toda essa situação que ela coloca vocês, trabalhadores. Nós votamos, sim, para suspender, mas dizendo para vocês que a gente vai manter a nossa luta, a gente vai manter a nossa mobilização e seguir cobrando não só da Avibraz, mas também dos governos na esfera municipal, estadual e federal, e lutando para que a Avibraz seja uma empresa estatal sob o controle dos trabalhadores. Infelizmente, o governo Bolsonaro ignorou vocês, trabalhadores da Vibrais tanto o presidente como o Ministério da Defesa não atendeu as nossas cartas com pedido de reunião e, quando fomos para Brasília, sequer fomos atendidos por um assessor. Pois bem, nós já enviamos carta para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a gente solicita que ele se reúna com o sindicato para estar discutindo a situação da Avibraz. A gente cobra do presidente eleito para que tenha um projeto de investir na Avibraz, investir no setor de defesa do nosso país. Não podemos admitir que uma empresa do porte da Avibraz, em recuperação judicial, em greve por atraso de salário, a gente tenha o silêncio dos governos e o sindicato vai estar fazendo a sua parte. A a gente sabe que é uma situação difícil, delicada e complicada. Mas contem com o sindicato, estaremos juntos nessa batalha até o final.